é o mesmo princípio que o, como se chama? Pierre Passou vai tomar água na fonte, na reserva particular do rio Assungui que pertence okay, ao Carlos Ferreira, um naturalista que cuida e que se preocupa com o ambiente. O oh, Pierre tomando água. Isso aí! Ah, wi oui, wi. Oui. <laughs> Très <laughs> bien <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs>